Chile hay muchos volcanes, muchos, somos el país número 3 con más volcanes a nivel mundial, 3, somos el país número 1 con más terremotos, imaginas hoy hay previsión, ¿no? ¿Sabía? Estaban todos los informados, mozas, a las alas del final, nas última <coughs> estavam informadas que hoje há previsão de terremoto não não A gente está aqui na represa do Cajón del Maipo. Chama-se Embase el Gesso. Embase el Gesso. Que eu tava falando Embase el Gesso até hoje. Mas para mim foi o passeio mais esperado, porque é muito lindo. Tem que falar mais alto, Para mim foi o passeio mais esperado, porque é muito lindo esse lugar. A gente acabou de descobrir que essa represa, na verdade, ela não é natural. Né? Ela foi construída para abastecer a região metropolitana aqui de Santiago. Mas mesmo assim é muito bonito, não, não desmerece nada assim o passeio. Minha luvinha super adulta. <risos> Aqui é a parte baixa, acho que é onde as pessoas mais tiram foto é, Esse é o último passeio que a gente vai fazer aqui em Santiago O último passeio assim contratado por agência, né? depois a gente vai poder conhecer a cidade Porque já faz quatro dias que a gente está aqui e a gente ainda não saiu muito para caminhar e conhecer a cidade é, Não é do nosso perfil fica contratando agência de viagem para fazer os passeios. Primeira vez que a gente fez isso numa viagem. Porque aqui como é tudo muito longe, uma coisa da outra, acabou compensando. Mas foi muito legal a experiência, a gente aprendeu muita coisa sobre o Chile, inclusive nesse passeio ele contou um monte de coisa pra gente inclusive que talvez tenha um terremoto hoje. Então, segundo ele, tem um terremoto previsto para hoje <risos> e a gente não sabia. E fora isso que tem cerca de 2.800 vulcões no Chile é o país com além de um o um, seu país com mais ocorrências de terremoto. Não número sei, um. se é o número um em vulcões. Não, é o terceiro. Inclusive Terceiro? Terceiro. Ok, Depois, terceiro. Número um em terremoto. Número 1 um em terremoto. Inclusive tem um em atividade próximo aqui, que a última erupção foi em 1960. E aqui venta muito. É. <risos> tá mais frio aqui Engraçado. O vale é, é, engraçado. Ontem a gente foi pro Vale Nevado. A gente foi super preparada, a gente comprou segunda pele, segunda camada. E passei um, sei lá, se não o mais, um dos, mai dos maiores calores da minha vida. Nossa. Sério, eu só pensava em praia, caipirinha. E engraçado porque a gente estava num lugar rodeado de neve, né? Aqui também tem neve. Mas, mas aqui é tem neve. A gente não. Olha neve. É neve. <risos> é... Inclusive essa água da represa é de degelo. Água de degelo. Por isso que ela é... ela e aqui está muito, muito mais frio do que no vale nevado. Muito mais frio. Minha mão está congelando nesse exato momento. Mas aqui já não... Quando o inverno... Sei lá, acho que no começo do, do inverno, ou nas épocas mais frias, provavelmente tudo isso aqui fica cheio de gelo. Fica a paisagem é linda que... também. Por enquanto só tem lama. <risos> um pouco é um de neve aqui atrás. Um Mas uma coisa aqui do... desses lugares assim afastados de Santiago é que nem parece que você está num lugar de verdade, parece que é um... Uma paisagem de cinema, assim. Sim, a natureza aqui, a vegetação é muito diferente do Brasil, a gente vê bastante cactos. Inclusive, essa área é um lugar muito buscado para ecoturismo, para quem gosta de fazer trilha, montanhismo. Montanhismo, tem algumas atividades, ele falou: chileza, é, bungee jump, canopy. É. E é isso, a gente. Como funciona esse passeio de hoje? A gente, eles pegaram a gente em Santiago, foi mais ou menos umas duas horas e meia, assim, entre pegar todo mundo e chegar aqui. Fe, fizeram, nós fizemos uma parada ainda na cidade para fazer xixi, e tal, parada de banheiro, Num posto, no posto, e ele avisou para fazer porque seria o último banheiro, senão montanhas. <risos> e Agora a gente está fazendo uma caminhada para ir para o outro lado da, da lagoa, da laguna da represa. Esse é o terremoto. Eles prepararam uma bebida aqui pra gente, chamada Terremoto, é feita com sorvete, de um vinho doce, de uva e grenadina. Vamos provar. É bem gostoso. É sweet. Hey, right? yeah, this is Ana. She's from Germany. She's really nice. Agora, galera vamos churra a, a, a cruzar churra um, un churra. túnel, <risos> salió Gilma. <risos> vamos a cruzar un túnel. Tem, tem almas en penas aliando. então que tiver miedo, vamos ficar aqui.